É o sistema fosfocreatina, então principalmente para exercícios rápidos, de força, por exemplo, na musculação fazer uma série, no crossfit você fazer um levantamento de 10 a 15 segundos. Vai dar, por exemplo, a corrida 100 metros, o cara corre em 10 segundos, 9 e pouco, fosfocreatina, fosfocreatina. Ah, o cara corre 800 metros, aí quanto dá? já é outro tempo, já é outro sistema, mas todo o sistema energético até o aeróbico começa na fosfocreatina, isso que é o chamado déficit de oxigênio, que as pessoas falam déficit de oxigênio, mas como é que é déficit de oxigênio, o cara está em póxia. Não, ele começa a atividade física usando uma fonte de energia que não precisa de oxigênio, por isso falam déficit de oxigênio e depois começa a usar o oxigênio, mas não é que o cara está em póxia. Então sempre você começa, mesmo que seja no aeróbico, com esse déficit de oxigênio, e aí a fosfocreatina é uma reserva de ATP muscular, mantém a atividade por 5, 15 segundos um pouco mais. Então a quantidade de fosfocreatina é quatro vezes maior que o ATP. Ela é uma reserva de fosfato para você ressintetizar o teu ADP em ATP. E a creatina entra nisso aí. Então a creatina, ela aumenta a tua reserva de fosfocreatina, então ela acelera essa recuperação ali de ADP em ATP, por isso que te dá aquele gás a mais na última série. Porque você consegue, depende ali, musculação, como eu falei, é fósforo, creatino. Ah, vou usar a creatina no aeróbico. A gente vai ver que tem até algumas indicações, mas não é o principal. Por isso que eu falo, vocês têm que entender tudo isso aqui para vocês saberem.